Hoje estamos em Piracicaba para fazer uma pergunta. Conhece o cururu? Para mim tem, acho que, sei lá, coisa de índio, cururu, sei lá, não sei. Um pássaro, né, daqui da região. e. Um pássaro? <risos> cururu! <risos> não é um pássaro, é um sapo, talvez. Da beira da lagoa, o sapo cururu. Ah, o sapo cururu, acho que sim. Sapo cururu! O sapo, Cururu conheço. Mas tem a cantiga, né? Tem a música lá, a cantiga, que é do... Tem um estilo, estilo musical... musical chamado coruru. Coruru? É, pode ser um estilo musical, né? Quando tinha coruru aqui no Coreto, essa praça aqui ficava cheia. Esses dois amigos, Dirceu Chiode e Milo é, da Viola, é. lembram bem disso. O seu Dirceu é um estudioso dessa cultura, que faz parte do nosso folclore. Criado. Meus, pais, meus irmãos. Mas o que, que é o cururu para o pessoal mais jovem de casa entender, seu Dissouro? Explica pra gente. O cururu era trovado, né? Ele é um proviso, provado. Geralmente ele vem da religião, ele vem do povo divino. tá então, aí passou pra cidade. Aí ele ficou um bocadinho, aí ele ficou um pouco no proviso, no desafio. O desafio lembra o repente nordestino, mas com um jeito bem caipira. O nosso rio é a nossa tradição Primeiramente, é uma saudação, popô. Depois, se quiser, você canta uma história. E depois da história, aí você provoca os cantadores, se você quiser provocar os cantadores. Entendeu? Mas na verdade, gosta. Gosta de provocar? É. Tô alegre, tô contente. O cururu já foi muito popular em Piracicaba e em todo o interior de São Paulo. O primeiro que começou em 39 na rádio foi o Augusto de Aguiar. Depois do Augusto de Aguiar, aí vinha o aqui Depois veio o Pedro Chiquito, veio o Parafuso. Essa toalha é do Marcel Chiquito. É linda. É lindo, é Lira, do Márcio Siqueira. Márcio Siqueira também. Ah, pra toalha, é bom. Quando eu passo a encruzilhada... Hoje o grande desafio é o cururu tocar as novas gerações, para ele não ficar guardado no passado. O cururu também, pra você escrever, pra você falar o cururu, você tem que ler muito, né, Silvio? Ah. Não adianta querer entrar de aventureiro. Não, não. não, é por isso que é duro fazer o jovem. Porque para chegar na cara, no lugar que eu cheguei, faz 30 anos. E eu comecei desde os com 14 anos. É que depois foi jogador, mas voltei com 40. Tô com 72. Faz 32 anos. Só lendo. E eu gosto do caipira, porque não fala mentira, e bobagem também não. De repente, o clima muda e o sotaque piracicabano é ouvido no engenho central de uma outra forma. Se no cururu tem desafio, no rap tem batalha. Uma batalha de rima é uma, é uma base de rap, né? Ou pelo, a gente faz com pitbox, que seria fazendo a batida com a boca, improvisando a batida com a boca. Tem batalhas de dupla. Batalha 1 um contra um, batalha 3 contra três, batalhas do conhecimento, batalhas as de sangue, que a gente fala que não tem muita regra. Tem que desenvolver melhor as ideias de rima, encaixar a rima na batida e com o melhor conteúdo é o que a gente dá preferência para estar tá ganhando as batalhas. Né? Em Piracicaba, essas batalhas de rimas reúnem centenas de pessoas na Praça da Matriz. E o pessoal leva a sério esse confronto. Estilo MMA. Olha aí! Não faz uma boa, isso é impossível Aí, moleque, você nunca subiu de nível Então, moleque doido, você perde mais uma vez Porque você é meu eterno freguês Na moral, você perde mais É que meu nível subiu tanto que você nem enxerga mais Por isso, você pensa que ele não tá aqui Só que eu represento e mostro o verdadeiro MC Nessa batalha que vocês fizeram aí, quem ganhou? <risos> Na minha opinião, ele levou, foi pesado foi melhor? Foi melhor, foi melhor. Ah, tá sendo humilde. No começo eu só perdia para ele, só é vingança. E vários talentos começam a aparecer. Os meninos estão produzindo, cada um chega com o seu CD ali, vendendo com a sua camiseta. E isso é muito bonito de ver. É, você abre a internet e ouve falar de festas, de lançamentos, que você não estava, você ficou sabendo ali, sabe, online. E isso é prova que o movimento está tomando forma sozinho. Usando... Mas não basta só rimar, tem que ter conhecimento. E aí o rap e o cururu encontram mais uma semelhança, além do improviso, da rima e do sotaque. Um estilo é urbano, o outro é rural. Tanto faz porque a cultura é plural. Tem que ter conteúdo e contextualizar esse conhecimento dentro da arte, para fazer um, uma coisa assim que vale a pena as pessoas virem para assistir e prestigiar. Né? O Cururu fez parte da infância do hoje MC Pequeno. Meu pai, ele, ele sempre gostou muito de, de música de raiz, assim. Todo evento que tinha, que tinha na Praça do Parafuso, na época, tinha alguns encontros de cururu. Pedro Chiquito era um dos nomes do cururu que ele mais gostava. Eu me lembro dele fazendo, porque ele era muito criativo, além de ser uma questão de valorização cultural, tinha como ser atrativa para as pessoas que não têm o conhecimento daquilo. Que foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção no cururu. Para terminar essa matéria aqui em Piracicaba, a gente tinha que juntar a turma do cururu com o pessoal do rap. E essa mistura é sempre boa, né? Com certeza, e a gente volta aí a, a unificar aí a raiz da coisa que é a rima improvisa. Um amor e é com um carinho Vou fazer minha trovação No programa mais caminho Que é um programa muito bom eu vou continuar. Quem continua a rima, rima do seu Dirceu é o Fractal, de apenas 15 anos. Para não estragar o clima, mostrar que é no violão. Antiga e nova geração, aqui na improvisação. Nesse clima de rima, de improviso, eu também vou dar o meu palpite aqui. Tentar fazer uma rima também. Baixa o Piracicamano aí. Chora, viola, a dor de um peão, bota um groove de globalização, vou de rap, vou de reggae, vou de rock, vou de blues, vamos misturar, não dá pra ser só um, o que escutou agora, oba, um cururu, a tradição, meu irmão, vem da improvisação, dois caipiras de pira, rimando sobre a vida, Osmano e as mina fazendo poesia, que maravilha! Igual o famoso Rio da Cidade, a cultura em Piracicaba também segue o seu curso natural, de mudança e transformação. Passado e presente juntos para criar algo novo.